Olá, tudo bom? Olá, tudo bem? Eu tô falando aqui e aqui porque eu tô gravando pro IGTV e também já aproveito e gravo pro YouTube. Na verdade, esse vídeo eu já deveria ter feito há muito tempo. Mas com medo de parecer narcisista e tal, eu falei, ah, deixa, quando chegar o um momento eu gravo. E o momento chegou. Conversando com o pessoal aqui do Instagram, nos stories e também aí no YouTube, chegou o um momento que as pessoas perguntavam mais sobre quem é essa pessoa que grava as meditações, que fala aí dentro do ouvido de vocês, quem é essa pessoa que fica aparecendo aqui nos meus stories, né, quem sou eu? Bem, eu sou Danielle Rocha Longini. Eu sou professora de Hatha Yoga e de Autoconhecimento. Vou contar pra você um pouquinho do início da minha história, até pra que você entenda o porquê do projeto Arte de Mudar. O pessoal do Instagram que me conhece somente como Daniele Mangini, sim, eu tenho um projeto, um blog chamado Arte de Mudar e tenho também o canal do YouTube, que nós já completamos mais de 10 mil pessoas e eu sou muito, muito, muito grata por isso e muito feliz. Bem, a minha história, a minha jornada começou no ano de 2004, quando eu passei por uma depressão do join, do join, né, foi... foi bem ruim, mas ela foi super importante porque sem essa depressão eu não teria tomado conta das coisas que eu precisava mudar na minha vida, e isso até é um recado pra você que está passando por uma depressão não sinta raiva dessa depressão mas tome essa depressão como uma ajuda para você observar coisas que no dia a dia você não tem o hábito de observar Pode ser que tenha aí alguns sinais bem importantes para a sua vida. Esses sinais que a depressão trouxe para mim foi que eu estava um pouco perdida, né? Minha mente, meu corpo e meu espírito estavam totalmente desconectados um do outro. É como se cada um falasse um idioma, francês, alemão e russo, né? Essa depressão veio para contar isso para mim. E como que eu consegui descobrir o que estava faltando, né? Como é que eu consegui pegar o fio da meada desse caminho? Através dessa depressão, claro, eu fiz também tratamentos com as medicações que, que me deram na época, né? Que a médica me orientou a tomar na época normal. Só que assim, eu ficava pensando, poxa, eu não, eu não quero ficar tomando remédio para sempre. Né? Não queria, porque você tem que tomar um remédio pra dormir Você tem que tomar outro pra acordar Você tem que tomar outro pra ter vontade de comer Você tem que tomar outro pra parar de comer É muita coisa E uma amiga minha me falou Dani, por que, que você não começa a fazer yoga? Eu falei, pois Aí, né? Eu sempre fui de fazer bastante esporte, sempre gostei. E então eu comecei a fazer yoga em 2004 e foi mágico, mágico, porque através das, das posturas, dos asanas, eu consegui observar coisas que eu não, nunca tinha observado antes. Porque claro, quem já pratica ioga, ioga, quem já pratica yoga, Sabe que tem uma conexão muito mais forte do que a física né trabalha com as tuas energias controla a mente e tal então o yoga ele serviu para me ensinar essa conexão a fazer essa conexão com o meu corpo com a minha mente e com o meu espírito então a partir dali eu comecei a praticar yoga e até o dia de hoje eu pratico yoga ou seja de 2004 até agora 2020 só que nesse meio caminho eu também percebi que faltava muito do autoconhecimento, né, porque o yoga ele traz essa percepção, assim, olha, tá te faltando isso, tá te faltando aquilo, você tá com essa, essa debilidade, você tem essa qualidade. Então eu comecei a ver que tinha que agregar mais conhecimento, não só fazer, praticar o yoga, mas sim me aprofundar um pouco mais em outros estudos também, inclusive no estudo do yoga. E então foi assim que começou o meu caminho de autoconhecimento lá em 2004 junto com o yoga. Olha que bonitinho, os dois começaram juntinhas. Então passou o tempo, eu fui estudando, conhecendo várias coisas, continuei praticando yoga. Só que chegou um momento que eu estava já explodindo de informação. Né? Porque você começa, é a mesma coisa que um copo vazio. Você vai colocando água, vai colocando água, vai chegar o um momento que ele vai transbordar. Então você tem que dividir essa água num outro copo. E foi o que aconteceu no dia 27 de junho de 2017. Foi quando eu lancei o meu canal no YouTube e o blog O Arte de Mudar. Porque ali foi uma maneira de conseguir dividir com vocês um pouco do que eu conhecia, né? um pouco do, das coisas que eu estava praticando, que eu estava estudando e também uma maneira de reforçar tudo aquilo que eu estudei e que eu pratiquei e que eu praticava e pratico até hoje. Então foi por isso que eu montei, que eu abri esse canal, o Arte de Mudar. Então esse foi o primeiro desafio, né? Que foi montar o, o canal, o projeto. No começo foi super difícil, até porque foi logo quando não tinha feito nenhum ano direito que eu tinha me mudado para Madrid, aqui na Espanha. Então eu estava nesse processo de adaptação de um novo país e ainda montando um projeto como esse. Mas na verdade tudo casou super certinho, porque isso me ajudou também a controlar muito dessa ansiedade, da mudança né, de país através do blog Arte de Mudar e aí do canal do YouTube, que eu tenho tanto carinho. Pois enfim, depois disso, teve um outro chamado muito interessante e esse foi um blaster mega puta de desafio. Perdão aqui o palavrão, mas é verdade, foi um puta de um desafio. Foi no ano de 2018, é, quem já viveu fora do país, ou quem tem né, alguém que vive fora do país, sabe a burocracia que é para você conseguir viver legalmente em um outro país. Então eu tinha que estudar alguma coisa, né, alguma formação na Espanha, que era o país que eu estava pedindo a minha residência, então eu tinha que estudar alguma coisa nesse país. Então eu falei assim, bom, eu vou estudar yoga Porque eu gosto de yoga Mas assim, era mais pra nível de autoconhecimento mesmo Eu falei, eu vou estudar alguma coisa que eu goste Porque daí eu me dedico totalmente E se surgir a possibilidade de trabalho, maravilha Mas a princípio foi por causa do meu documento na Espanha E também pra ter uma profissão é, regulamentada pela Espanha, mas sobretudo pro meu autoconhecimento também. Enfim, comecei a estudar então o Yoga em 2018. E daí foi muito engraçado assim, ó, porque através do Yoga eu fiz amizades tão bonitas, eu conheci tanta gente maravilhosa. Tudo foi acontecendo tão naturalmente que quando eu vi, chegou um dia, eu tava numa sala fechada com alguns alunos, pronta para dar aula de Yoga. E eu fiquei morrendo de medo, porque imagina, eu ia ter que dar a minha primeira aula de yoga. Eu nunca tinha dado aula de yoga. Eu sempre pratiquei yoga, né? Eu recebia as aulas como aluna. Nunca tinha dado aula. E então, é, a Paloma me convidou para dar algumas aulas de yoga lá no, no ginásio, na academia, no K2 Esportes. então, eu aceitei o desafio. E cagando de medo, entrei na sala dando risada, comecei a fazer umas brincadeiras, né, até por nervosismo e também pra quebrar um pouco da, daquele medo, né, porque quem vai fazer aula de yoga também tá com medo. E então foi assim que aconteceu, eu comecei a dar aula de yoga e até hoje eu dou aula de yoga, agora eu tô dando aula de yoga online, né, por conta do, do coronavírus e tudo isso, mas na verdade também já era um projeto trazer aulas de yoga online, porque como eu já tenho o blog, já tenho tudo isso, então na verdade o coronavírus só veio alinhar né, as coisas que eu já estava trabalhando então basicamente essa é a minha história lógico que entre uma coisa e outra tem muito mais então eu convido você que está aí no instagram para conhecer o meu canal do youtube e o meu blog vou deixar tudo aí na descrição e também lá na minha viu tem todos os links para você poder acessar e você que está aí no youtube você também pode Conhecer meu Instagram, arroba Daniele Mangini. E quero saber também se você passou por algum desafio na sua vida que te ensinou grandes coisas. Por favor, compartilha aqui comigo, porque vai ser um prazer saber também um pouquinho mais da sua história. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Bom, era isso que eu queria contar pra vocês um pouquinho da minha história. Um beijo bem grande. Namastê. Namastê.